chegou até este vídeo então vai ser fácil para você ganhar um gift card na Google Play Store ou na Apple Store de graça e digo mais se você permanecer até o final desse vídeo vou te mostrar que além de ganhar esse gift card você pode ganhar um Pix na hora na sua conta bancária. Salve galera beleza Felipe Marin na área gravando mais um vídeo para vocês e sejam muito bem-vindos ao nosso canal e se você do outro lado não é inscrito neste canal se inscreve e deixa o like neste vídeo porque hoje eu vou te ensinar como é fácil ganhar um gift card de até 100 reais na Google Play Store ou Apple Store ou até mesmo ganhar um Pix de R$100. Na hora então fica comigo até o final do vídeo porque eu posso te provar que isso é real e você não vai precisar indicar ninguém e nem mesmo ser maior de idade para estar tá conseguindo isso. Você não vai utilizar CPF, não precisa de nenhum aplicativo e é muito simples. E Eu vou te mostrar daqui a pouco, porém antes eu quero trazer um recado também muito interessante para você que está me assistindo. Olha só pessoal, eu quero te fazer uma pergunta, o que você faria se você fosse capaz de ganhar 100 mil reais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 como ganhar gift card na Google Play ou na Apple Store ou ganhar até mesmo PIX de R$100. reais. Presta muita atenção porque agora eu vou para a tela do meu celular e lá eu vou te mostrar o passo a passo para você conseguir ganhar esse gift card na Google Play Store ou Apple Store ou Pix de 100 reais. Olha só pessoal eu já estou aqui na tela do meu smartphone para te mostrar como é fácil ganhar um gift card na Google Play. Mesmo você sendo menor de idade porque não vai precisar de CPF não vai precisar de aplicativo não vai precisar indicar ninguém. É simplesmente um sorteio que eu estou lançando lá no meu Instagram e para você conseguir Participar deste sorteio é muito simples e eu vou te mostrar a partir de agora. Mas olha só é um mega sorteio que ocorrerá na virada do ano no dia primeiro de janeiro de 2022 à meia noite. Logo na virada eu vou fazer uma live e vou mostrar quem foi o ganhador. São três ganhadores que estarão concorrendo a 100 reais no Pix ou então um gift card na Google Play ou Apple Store. Para você participar de sorteio é muito simples olha só na descrição desse vídeo eu deixei um link para você acessar este site aqui é o meu site pessoal e se você verificar existe a informação aqui do sorteio e para você ir lá para o Instagram basta você rolar essa página e neste botãozinho aqui ó, participar do sorteio você clica nesse botão e imediatamente você é redirecionado para o meu Instagram o eu ponto Marinho bom pessoal e como você pode ver ao clicar naquele botão você já vai ser redirecionado para o post oficial dentro do Instagram é no eu ponto Marinho este é o meu Instagram pessoal e aliás além desse primeiro sorteio vão ter outros sorteios dentro do meu Instagram basta você me seguir e ficar atento às novidades então olha só vamos ver agora quais são as regras para você conseguir participar deste novo sorteio lá no meu Instagram. É o seguinte basta você rolar e ver a descrição do post. Além de você curtir esse vídeo que você está assistindo de você se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos para ajudar mais pessoas. Você também deixa aqui nos comentários deste vídeo a hashtag. Eu vou ganhar esse sorteio para ver que vocês realmente estão animados para ganhar o meu sorteio lá no Instagram assim isso me motiva a fazer mais sorteios futuramente. Mas olha só pessoal as regras do sorteio no Instagram são as seguintes. Primeiro que o um sorteio de ano novo vai acontecer no dia 1 de janeiro de 2022 às meia noite. Na virada do ano eu vou fazer uma live revelando quem foram os três ganhadores do sorteio. Isso porque são três pessoas que vão estar concorrendo a um gift card ou um Pix de 100 reais. Para você participar é muito simples mas se você curtir essa página aqui você curte ó, e aqui você vai salvar essa foto também é a primeira regra que você deve cumprir para você estar tá participando desse sorteio depois pessoal você vai seguir a página eu ponto Felipe Marinho como eu disse para vocês essa página pessoal é uma página muito boa. porque frequentemente eu vou estar lançando mais sorteios para você que me segue então siga a página e fique atento a mais sorteios então essa é a segunda regra e também você se inscrever nesse canal que você está assistindo esse vídeo o canal pensar para empreender então vamos lá vou clicar aqui em eu Marinho e olha só você vai seguir esta página aqui depois pessoal vamos ver a terceira regra a terceira regra. É muito simples e é muito bom porque você tem mais chance de ganhar se você fizer isso com frequência. Na terceira regra pessoal você vai marcar três amigos nos comentários deste post. É nos comentários do post do Instagram pessoal não é no YouTube. No YouTube você vai deixar esse hashtag eu quero ganhar esse sorteio. Então aqui pessoal você vai marcar três amigos nos comentários e você pode marcar vários perfis. Mas tem que ser perfil real não adianta você marcar robô porque no dia do sorteio eu vou verificar e vou ver que essas pessoas não existem e aí você vai estar desqualificado você pode marcar em cada comentário três pessoas e você não tem limite de comentários você pode marcar três pessoas num comentário mais três pessoas em outro comentário e assim sucessivamente porque no dia do sorteio eu vou usar o sorteador e quanto mais comentário você tiver nesse post mais chance de o um sorteador te escolher são três pessoas que vão ganhar então fica mais fácil ainda daí então é só você aguardar o resultado do sorteio no dia 1 de janeiro de 2022 nas meia noite na virada do ano. Vou fazer uma live e vou mostrar para vocês quem foi o ganhador ao vivo aqui no Instagram eu Felipe Marinho pessoal sem dúvida nenhuma essa é a melhor forma de você conseguir ganhar um gift card na Google Play ou Apple Store e até mesmo garantir aquele Pix ali logo no final do ano para você começar com o pé direito. Quem é que começa o ano ali logo com Pix de 100 reais. Imagina aí ó. é uma felicidade muito grande e eu tenho certeza que você vai participar e vai convidar os seus amigos. Mas enfim pessoal como eu prometi para vocês desde o início do vídeo. Nesse caso você não precisa se cadastrar em nada não precisa de aplicativo não precisa ter CPF. Então até mesmo você que é novo aí que você quer ganhar diamantes no seu Free Fire quer ganhar dinheiro no seu jogo. Você vai poder participar e está concorrendo esse sorteio. Depois você vai dar um grito para mamãe no final do ano dizendo que ganhou o sorteio e a gente vai ficar muito feliz por você. Bom galera como você pode ver é muito simples para você conseguir ganhar gift card na Google Play na Apple Store ou seu pique de 100 reais. basta você participar do sorteio que eu preparei lá no Instagram e na virada do ano. Eu vou fazer uma live mostrando quem foi o ganhador. Lembrando que você deve seguir todas as regras que está incluída lá na foto oficial do sorteio para você conseguir participar. Eu desejo muita boa sorte para vocês que estão participando. Não se esqueça de nenhuma regra e são três ganhadores. Então fica mais fácil de você ganhar. E na virada do ano você vai ver minha live mostrando ao vivo para vocês quem vai ser o ganhador. Pensei em um presentão para você que joga Free Fire e para você também que quer um Pix de 100 reais para começar o ano com o pé direito. Mas enfim galera, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, falou e até o próximo vídeo.